Olá meus amigos e minhas amigas eu estou aqui mostrando para vocês como é que funciona um pouco aqui no Agreste Pernambucano estou aqui passando aqui uns 10 dias gente, e aqui é o mesmo do sertão cearense quando não chove, as folhagens das, da, das árvores caem tudo, esperando aqui a chuva, mas eu quero mostrar para vocês aqui gente, um pé de siriguela mesmo na seca sete meses sem chover Vou mostrar para vocês como é que está carregado. Ali atrás temos um pé de coqueiro, que eu falei em outros vídeos. Aqui temos aqui esse pé de árvore aqui, típico do, do sertão mesmo, que ele floresce aqui sem chuva. Olha só, mesmo sem chuva, está bem florido. Aqui ó, o templo está bem nublado. Ó. Deu uma garoa hoje, cedo. Fiz um vídeo mostrando para vocês. E agora eu quero mostrar para vocês aqui atrás de mim. ó. Olha só, aqui na frente aqui, ó. Um pé de siriguela, olha só, gente, como está carregadinho aqui. Ó, esse aqui, ó, já está quase maduro. Quando vai amadurecendo algumas, os passarinhos aqui, ó, já vem, ó, e já vem aqui, ó, e já se alimenta. Que okay? esse aqui, ó, tá bem aqui. Quando for daqui uns dois, três dias, quatro dias, esse aqui já tá ficando maduro, mas não dá tempo de amadurecer muito. Porque os passarinhos, quando vê, olha aqui no chão, aqui, ó, as casquinhas, aqui, ó, eles tiram as casquinhas, aqui, ó. E já vão se degustando. Aqui as plantas. Olha. Aqui em cima. Ó, temos um quase maduro aqui, ó. Temos bastante. Aqui atrás, ó. Aqui atrás tem um madurinho, ó. Aqui, ó. Vou virar aqui, ó. Olha só. Um quase madurinho aqui. Vou tirar para ver aqui, ó. Olha só. Quase madurinho. Isso aqui. É uma delícia. Maravilhoso. Vocês veem que aqui, ó, não tem. Aqui, um fator interessante que é esse. Quando ele vai, vai, vai florar, cai toda a folha. Aí depois que ele flora, que ele começa aqui a ficar maduro assim, a, a folhagem começa a nascer novamente. Ó. Vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês aqui. Ó. Olha só aqui, vamos passeando aqui. Ó. Aqui mais uma vez, ó. esse aqui amadureceu um pouco. Os passarinhos já, já, já vêm aqui, ó bicando aqui e para se alimentar lá no chão ó, caiu um bem vermelhinho e aqui você vê que aqui tinha folhagem quando eu cheguei aqui umas 10 dias atrás não tinha nenhuma folhagem Olha só isso aqui ó madurinho ó. então aqui já, já veio um passarinho aqui já veio outro passarinho ó. e assim gente olha para cá tem bastante isso aqui como for daqui uns 20 dias essa carga aqui vai quando começar a amadurecer todos, aí os passarinhos não, não vai dar vença, porque aí você é muito, então vai ter bastante seriguela. Que pena que eu tenho que ir embora e não vou chegar aqui e ver tudo isso maduro. Seriguela não é muito doce, mas é uma fruta gostosa. Para cá, ó, eu falei que quando eles carregam, eles perdem a folha. Então aqui ó, aqui tá bem verdinho ainda, Você vê que aqui tem bastante, então não tem folha, folha nenhuma. Daqui uns dias começa a nascer as folhas. Vou ver se eu vejo aqui, aqui alguns brotinhos já aqui. Alguns brotinhos aqui, ó. Eles vão florescer todinho, ó. Aqui, ó. Temos aqui também um que já tá ficando lisinho para amadurecer. E é isso aí, gente. Temos bastante. E aqui, gente, esse aqui não é aguado, não. É no seco mesmo. É um seriguela, ele carrega no seco. Então é fácil aí o cultivo. Seriguela se, se pega uma galha, né? Você vem aqui, corta uma galha e você planta no chão e agua para ele, ele nascer, né? Ele brotar, né? Pega, chama, aqui nós chamamos de pegar. A gente planta e ele, quando pega, aí ele enraiza, aí ele segue sozinho o seu percurso aí natural. Mas quando se planta, esse aqui não é por cimento, não. É por galha. Como eu falei, corta-se assim uma galha e planta e assim vai ser uma nova árvore que vai nascer. Dá para perceber que ali ó, foi um pé, uma galha que foi plantada, certo? Um tronco e ali brotou para um lado e para o outro. Ó. Ali é o final, ó, ali foi um broto. O final da árvore foi ali e no que brotou aí nasceu essas três galhas e foi aí ramificando. Olha só, aqui nós temos um que foi plantado há pouco tempo. Como é por galha, ele assim que brota ele já começa a carregar, porque isso aqui era uma galha. Então, olha, como é fácil aqui, ó. o que eu mostrei para você, corta-se uma galha, você vê que aqui, ó. vou mostrar para você, corta-se uma galha, e ele vai brotando aqui dos lados. Aí no começo tem que aguar, senão ele, ele, ele não prospera. Depois que ele se formar, ficar como se fosse adulto, que ficar enraizado, aí vai vir um verão e ele vai segurar. Ele não vai morrer igual o que nós vimos lá. Mas enquanto tá novinha assim tem que aguar. Então aqui se agua aqui, faz um chamado aqui, um barreirinho para né, Pra água não ir embora. E como eu falei para vocês, já que é por galha, a galha já estava carregando, então fica bem mais fácil. Quer dizer, deixa eu expl explicar direito. Essa galha que foi arrancada lá, já estava produzindo fruto. Então no que ela é plantada aqui, no momento que ela pega, quando a gente fala, quando a gente fala pega, na, no nosso linguajar, quando ele enraíza, né? É, a gente chama aqui pega, né? Então, ah, plantamos uma árvore e ela pegou. Significa que ela enraizou e tá, e sobreviveu, né? Então aqui, como é uma galha, a gente vai subindo aqui, que eu falei para vocês, tem fruto aqui, por quê? Porque já está no processo aí de... Não é como se fosse uma plantinha nova. E aqui, como eu falei para você, estamos aqui todos esperando a chuva, né? Ali é um pé de cajueiro. Mas isso aí, gente. Esse aqui é o formato de plantar aqui o Siriguela, aqui. isso aqui nós chamamos aqui, o nome dele aqui no Norte, Nordeste, aqui é a Grécia Pernambucana, chama-se de Siriguela. Pois então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e também compartilhar os meus vídeos com outras pessoas, para que o canal cresça. Como eu falei, eu tenho o canal José Maria Lima Construções e fiz esse canal Rob do Zé para o dia a dia, para quando eu fazer minhas viagens, eu ver alguma coisa interessante, eu mostrar para aquelas pessoas que não podem ir para o interior, para o Norte, Nordeste, às vezes mora nas grandes capitais, me acompanha e é sempre bom ver coisa diferente, mesmo a gente morando no Norte, Nordeste, que nem eu já morei, tem coisas que a gente nunca viu, tá bom? Então... Um forte abraço, muito obrigado aí pela sua presença, muito obrigado a aquelas pessoas que vieram do canal José Maria Lima e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Forte abraço, fui!